alguma vez você já teve vontade de responder alguém quando falou com você mas ficou sem saber o que responder What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Estou eu aqui de novo, dentro né, do carro, com a mesma roupa, né? Então, vamos lá. Expressões que você pode usar para quando falarem com você. Expressões rápidas e curtas. Essas expressões que eu vou ensinar para vocês, elas vão te ajudar a ganhar tempo, pelo menos, para você é, não deixar aquele silêncio no ar e ganhar tempo né, para o seu cérebro ali, raciocinar e ter uma resposta mais elaborada. Como, por exemplo, aqui que eu vou passar para vocês, ó. way! No way! No way, muitos de vocês já devem ter ouvido essa expressão, que significa sem chance, sem chance, tipo não mesmo, no way, uh, I'm going, let's go to the movies tomorrow, e aí você diz, no way, I have to work, né? sem chance, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, no way, engraçado né, porque way significa muitas coisas né, como caminho, maneira, razão, então no way, não caminho, não chance, não razão, uma expressão que você junta aí e cria uh, sem chance. Também você pode usar no lugar de não acredito. É, não acredito. Quando a gente diz algo que você ficou, sei lá, assustado, surpreso, uh, surpreendido. Você usa, não, way. Tipo, não acredito, estou surpreendido, estou surpreso. Você também pode usar o my bad. My bad. My bad, ao pé da letra, é tipo, meu mal. Né? Meu mal. Mas na verdade, o my não significa meu nesse caso. Significa um foi. Foi mal. My bad. Você faz alguma coisa que a pessoa não gostou, ela reclama com você, você fala, puxa vida, foi culpa minha, né? My bad. Foi mal. Foi mal. Agora aqui, ó, essa daqui é boa, essa aqui eu uso bastante. You bet. You bet. Que significa pode apostar. Então alguém tá duvidando de você, que você consegue fazer algo ou que você tá dizendo a verdade, enfim, aí você fala assim, you bet, acredita em mim, pode apostar, pode apostar que é verdade, pode apostar que eu consigo, que você consegue, you bet, e bet é, totalmente, né, tem o significado de apostar, né, agora temos aqui, what a shame, what a shame, traduzindo ao pé da letra, né, what é o que, qual, a ah, é o artigo um ou uma, e shame, é tipo vergonha, então, que uma vergonha, Vamos pegar tudo isso aqui e colocar como que coisa, né? Uma exclamação, né? Que coisa, what a shame. Ou então, uh, what a shame of, of it, né? Que, que vergonha disso, que, que, que coisa. Enfim, what a shame. E me lembrou agora, né? Quando você fala assim pra pessoa, pô, você mandou mal, hein? Não foi legal, né? Então, shame on you. Shame on you. É tipo você criticando a pessoa, apontando alguma coisa que você não curtiu. Shame on you, shame on me. Depois nós temos essa palavra aqui, uma das palavras mais bonitas que eu acho em inglês. Tem a palavra unfortunately, que significa infelizmente. É uma palavra que não tem um significado muito bom, mas eu acho a pronúncia muito bonita. Mas essa palavra aqui é legal. Ó. Hopefully, hopefully. Tem o P, né de hopefully, mas você não vai pronunciar ele completamente. Hopefully. Meio que corta ele, né? Hopefully significa tomara So I'm going to earn a better salary next year Hopefully I'm going to earn a better salary next year Então tomara que eu ganhe um salário melhor no próximo ano Tomara, né? Você tá ansiando por alguma coisa Tá desejando, tem esperança que algo bom aconteça Então você tá caindo um hopefully, tá tudo certo Agora, ao contrário disso what a pity, What a pity Significa que pena né? Então, pity, pity, tem esses dois t's, você vai pronunciar tipo, com um som de r, né? pity, tem duas consoantes seguidas de y, what a pity, que pena, e também uma expressão aqui que o Flash separou, é Flash, acho que eu não fui muito feliz nessa, mas tudo bem, think so, think so é eu acho que sim, vamos completar, Flash, que o Flash me ajudou a escrever esse roteiro, vamos colocar assim, Flash, coloca aí, ó. I think so. Eu acho que sim. I think so. E como que você diz eu acho que não? Não vai falar I think no. <risos> I don't think so. I don't think so. Mesmo que a tradução pela letra não faça sentido, vai na minha é que você brilha. I think so. Eu acho que sim. I don't think so. Eu acho que não. Muito bem, Flash. Ah! <risos> o, o, o Flash agora mandou bem porque é justamente a próxima expressão que eu ia explicar. I don't think so, mas o Flash colocou think so, e eu já meio que estou de sintonia com ele puxei I don't think so então essas foram as expressões que você pode usar para quando você responde alguém e usa né, essas expressões para ganhar tempo enquanto você raciocina para complementar a resposta ou até puxar outro assunto e se você gostou dessa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 para discutirmos métodos, técnicas, dicas de aprendizagem em inglês. Tá bom? Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Mas não vai embora ainda. Eu separei aqui dois vídeos. Você está, você está vendo aqui dois vídeos, né? Que com certeza vão ajudar muito na sua jornada rumo à fluência de inglês. Pode clicar aqui, ó. Eu sou Júnior Silveira. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. See you guys around. Bye.